Marisa Hort, rebate críticas após postar vídeo de Marília Mendonça contra Bolsonaro. Essa era a posição política dela. E por que a gente separa uma pessoa da política? Questiona a atriz. Sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. E eu queria dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso eu sou uma mulher que lutou bastante, batalhei bastante dentro das outras mulheres do sertanejo para quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza Marília Mendonça é ele não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida, se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito a favor do amor. Hashtag. Que coisa louca. Eu reproduzi um vídeo da Marília se posicionando politicamente... estamos todos muito tristes... eu a admirava profundamente... eu era uma fã... consumia o trabalho dela... estou absolutamente chocada... muito preocupada com seus familiares... por que, que a gente não pode deixar uma fala dela sobre política? Absolutamente... não tem essa coisa de, de lacrar... Não, desculpa... não sou nem desse tempo desse verba. nunca pensei nisso... eu sou do tempo em que o nosso país... Vai mal, isso é urgente. Eu tenho certeza... me perdoem... que a Marília não me censuraria como vocês estão fazendo. A tristeza é enorme, é imensa... E se nós não tomarmos atitudes nós vamos ter vários outros motivos para sofrer. E vou continuar postando uh, o que eu achar dela que me tocou... isso foi das coisas que me tocou... Eu vejo no movimento sertanejo um, um reacionarismo, uma tendência ultradireita, um lugar de apoio ao presidente Bolsonaro, e eu me preocupo. E só para finalizar, vocês que são tão fãs dessa extraordinária artista que sofreu essa imensa tragédia, eu lamento, mas essa era a posição política dela. E por que, que a gente separa uma pessoa da política? Não consigo entender. Marisa Hort, 58 anos, respondeu às críticas que recebeu após postar vídeo de Marília Mendonça na época das eleições presidenciais em 2018, em que ela se mostrava contrária ao então candidato Jair Bolsonaro. A atriz questiona o motivo de não poder publicar um conteúdo em que a cantora se posicionou politicamente. Após ter associado Marília Mendonça à política, a apresentadora se defendeu das críticas pelo Stories do Instagram. Em seguida, Marisa Hort disse que não teria sido criticada pela artista, caso ela estivesse em vida, por relembrar o vídeo dela na época das eleições de 2018, pelo movimento Hashtag Ele